Agora, como vocês podem perceber, eu tenho bastante em termos de flechas. E é basicamente o que eu fiz foi que em off eu saí e dei uma volta ao mundo, indo para diversos estábulos. Uh, aí eu basicamente uh, comprei um monte de coisas, flechas, etc. Limpei. O inventário do Beedle em diversos lugares E foi fantástico São minitalos aqui Ok, meu inventário está... Oh, não, não, não, não, não, não Isso é ruim, isso é ruim Eu não estava preparado para ir Peraí, aquele soco fez zero de dano? Eu estou sinceramente surpreso Com esta... <risos> com esta realidade <risos> oh, O jeito que ele foi arremessado ali foi... Um belo momento, sem dúvida alguma. Ah, Quer saber. Isso aqui é pior do que isso aqui. Por um ponto de dano, mas é pior de qualquer maneira. Mas, é, yeah, flecha tripla pra derreter coisas é algo que absolutamente vale a pena. Mas, é, yeah, meu, a quantidade de rupes que eu consegui depois de eu ter feito tudo que eu fiz ontem foi... Um negócio impressionante. E eu ainda tô com um monte, tô com dois 64. Ah, a propósito, eu também uh, cozinhei um monte de comida. Então, caso eu precise combater o bom combate, uh, eu irei de barriga cheia. Ok, tem um grande uh, penhasca ali, etc. Eu não tô interessado em seguir por ali por enquanto. Esse lugar... Parece bom Apesar de tudo Oh, peraí Será que eu consigo pegar aquela borboleta? É! Não Podia ter tentado um pouquinho melhor, mas Eu acho que simplesmente não dá pra você uh, Ser silencioso Nessas ocasiões, a propósito eu Estou vendo Um Certo Lisalfus Escondido ali Seria este um dos alfos de gelo. A resposta é sim, com toda certeza. <risos> oh, isso deu extraordinariamente certo. Ok, vamos continuar com isso aqui. Simplesmente, é. Yeah. Lança um monte de flechas de uma única vez, que isso certamente vai ser muito mais eficaz do que lançar uma flecha só. Oh, dá pra ver o labirinto daqui. Ok, é isso que eu queria ver. Estou escutando sons em volta de mim e eu não sei que tipo de criatura corresponde a esses sons. Oh, eu sei exatamente que criatura corresponde a esses sons. Sok, uh, tem um monte de libélulas ali e aqui tinha um Korok. Ok. Sem dúvida alguma, melhor do que absolutamente nada. Aham, Ok, eu estou te vendo... E eu digo adeus. <risos> ah, peraí, você acompanha os balões. Ah, conseguiu tentar... um uh, ou Tem uma bola de neve ali. Será que tem algo interessante que você pode fazer com aquela bola de neve? Eu não sei, mas... E yeah, as libelas que estavam aqui, elas se foram. O que é triste? Oh, tem? Caso... Hmm. eu tenho suspeitas sobre esse lugar aqui. Ok, ali tem um alce. É realmente fantástico e etc. Continuo planando por aqui. Nós temos bolas de neve. Esse lugar ali tá aberto demais. Provavelmente tem algum Lionel ali. Eu estou correto ou completamente enganado? Eu não tenho a menor ideia, mas eu vou definitivamente pegar essas borboletas, porque, tipo, borboletas são importantes para você melhorar armaduras e etc. Oh, uma coisa que eu devo mencionar é que eu também dei uma melhorada uh, na armadura, numa das armaduras de escalar mais, o que é algo bom, sem dúvida alguma. Surpreso que eu só consegui, tipo... Fazer um upgrade Mas Esta é a realidade ah, Me pergunta se isso aqui é quente O suficiente não Exatamente o que eu imaginava Isso ah, aqui é quente o suficiente Para eu retirar ah... Yeah Ok, só que dá para Aguentar com só Um nível de recuperação Ali Ok. Hum. Eu comprei um monte de flechas explosivas a propósito. Quer saber? E eu tenho um arco e flecha de Lionel. Yeah, eu acredito que isso. é o suficiente pra lidar com ele. Uh, vamos, primeiramente, é claro. Consegui isso. Peraí, será que dá pra eu tirar uma foto? Isso é um Lionel prateado. É exatamente o mesmo tipo de Lionel que eu tinha uh, derrotado ontem. Ok. Hora de simplesmente uh, dar uma caída aqui e... Ok, eu poderia montar em cima dele, mas eu vou simplesmente, tipo... Fazer isso com ele e é melhor. Ok, enquanto ele está tonto, eu uh, acredito que eu perdi... A minha oportunidade. Porque. Yeah, ok. Oportunidade perdida. Mas oportunidade recuperada. Música de batalha sequer começou. Isso é fantástico. Ok. Hora de se mandar antes que ele. Ok. Uau! Wow. Yeah! Lidar com online é meio fácil. Se você seguir esse padrão, a não ser que ele decida fazer algo... Ok, eu não estive... Isso não foi bom. Uh, quer saber, eu provavelmente deveria pegar... Um desses negócios que aumenta a quantidade... Mais 17? O que eu fiz pra conseguir algo com os seus corações? Eu não sei. Ahn... Uh, isso é que eu decido... Yeah! Deu certo! Ahn... Uh... Quer saber? Vamos simplesmente continuar lançando flechas de bombas aqui. Uou! Ok, eu tenho um, um ataque. Ok. Algo que pode acontecer também é isso. Será que dá para você parar isso? Eu não sei, mas é. Quando você tenta ir de longe, atacar Linus, isso pode acontecer e isso pode ser desastroso. Espera aí, eu tô com frio agora. Um, será que isso tem alguma coisa a ver com o, a hora do dia? Quer saber? Parece possível. Ok, eu já fotografei isso, já fotografei isso. E eu tenho uma excelente... Mais um outro arco. Eu consigo mais um outro Savage Lionel uh, Crusher. As coisas estão indo bem, mas é, eu tô surpreso com a quantidade de espaço aqui. Uh, e yeah, é, eu sem dúvida alguma poderia ter uh, feito um trabalho muito melhor com os acontecimentos ali, mas é... Deu certo, eu consegui derrotar aquele Lionel, e é isso que importa. Uh, a propósito, e yeah, eu acho que aquele... Tipo, o Lionel Prateado é o segundo nível de... É o segundo tipo de Lionel mais forte. Então, sei lá, se eu encontrar um azul por aí, que eu acho que foi o que eu vi lá quando eu tava voltando da Death Mountain, uh, eu posso acabar com ele com menos estresse? Eu não tenho muita certeza, mas tudo bem. Oh! Ei, hey, olha só, isso aqui é um minigame... Uh, Jack Flecha que é bem mais. Meu, olha o tamanho desses balões. Isso aqui acabou sendo tipo um dos mais fáceis de todos. Porque os balões simplesmente estavam tão grandes aqui? Eu não sei. E não me interessa tanto assim. Está na hora de. Está na hora de cair meteoricamente em cima daqueles alfos que tá aguardando. Oh, peraí. Isso aqui potencialmente não é um zelo... Lizalfo gelado. Absolutamente é um Lizalfos gelado, como você pode perceber. Esse cara... aí. Oh! Ah, esses Lizalfos são azuis. Eu acho que isso é a grande diferença. Yeah, yeah. Eu acho que isso é definitivamente a grande diferença. Ah, eu tenho umas armas fracas aqui. Sim, eu tenho. Ah, uh, Garden Spear. Isso é ótimo, mas... Essa espada é melhor. Dragon Ball... Yeah. Essa espada definitivamente é melhor para os meus propósitos aqui. Ah, eu tô vendo algo ali que também pode potencialmente ser... Ah, não. Não é nada... Nada especial ali. Nem aqui. Somente os lobos, etc. Oh, peraí. Eu provavelmente devia... Yeah. Tinha a foto de um lobo caso uh, eu ganhe alguma coisa com isso. Ei, hey, de onde você veio? Você se camuflou muito bem, meu amigo Eu salvei o jogo Eu não me lembro se eu salvei o jogo depois de eu ter derrotado o Lion Então... Ah, ok Quer saber? Eu tô acostumado demais A morrer instantaneamente E é por isso que eu simplesmente agi ali daquela maneira Ok ah, Observando o que eu tenho aqui Na, Né? Nah. Meu, meu inventário está bom. Meu inventário está definitivamente bom. Eu acho que com isso aqui eu posso basicamente acabar com todo mundo. Sem muito esforço. No resto do jogo inteiro. Uh... Oh, a propósito, eu tirei uma foto de um sancho O que uh, significa que eu posso terminar aquela sidequest em Akala. Não é em Akala, é em Adeno. Ah, uh, em... A cala é depois, onde tem o outro laboratório. Mas... É ok, simplesmente um grande espaço onde seria... Ideal. Simplesmente cavalgar por aqui ao invés de... Fazer qualquer outra coisa, mas... Oh! A propósito, eu me lembro de alguma coisa que eu notei. Ah... Uh... Que eu não tinha notado antes Pera aí Ok, eu posso levar isso aqui pra cima E não há dúvida sobre isso Agora eu tipo Solto, troco pra Stasis, então um... Hum Qual é o plano Pra pegar aquele baú Porque rapidamente trocar pra Stasis não parece dar super certo, então. Quer saber? Se isso não parece dar super certo, eu provavelmente estou fazendo alguma coisa errada. Um, eu tenho armas demais também. Ok. Não imaginava que eu fosse ganhar uma arma tão boa aqui imediatamente, mas. Yeah! Arma boa adquirida. Eu acho que eu vou simplesmente pegar o Lizal Treeboomerang, tipo, ele faz isso, um monte de dano, mas ele também é bem frágil, então... Ah, ok. Eu, de fato, estava fazendo tudo errado, porque o que o jogo quer que você faça é levar isso aqui pra cá. Aí ah, então você deixa isso aqui, aí você usa Stasis. Então você pega o baú com toda a facilidade do mundo. Pois é, o que eu queria dizer é que quando você termina completamente um santuário, aparece um baú ali. Isso significa que tem muitos que eu ainda não completei completamente. Se bem que eu acho que em parte deles é simplesmente porque eu rejeitei algum baú por não ter uma recompensa boa. Mas... Yeah... Em algum momento eu vou voltar nos que eu não completei 100% para completar os 100%, porque simplesmente deixar algum para trás não é aceitável. Eu não vou simplesmente pegar os 120 santuários, eu vou pegar todos os baús dentro deles, caso contrário, qual é o propósito? Não há. Simplesmente não há. Mas, ainda yeah, então bem que o jogo deixa isso marcado, porque... É bom e conveniente e... Tem outro Lionel não... ali. Aham. Bom, isso é fascinante. Quer saber, eu já tô com tantas armas boas que... Yeah, yeah eu vou simplesmente... Tentar demolir ele ali. Ah, e aquele continua sendo um prateado, é, yeah, é um prateado novamente. Ok, deixa eu ver se eu consigo demolir ele novamente. Flechas de bomba, Savage Lionel Bow, ah, aqui já está utilizada. Um, salvar o jogo mais uma vez, por mais redundante que seja. E então, é claro, consumir. Comida que aumenta o meu ataque. Ah, oh, maravilha, tem mais um que aumenta 3 ali. Ok. Está na hora. Oh! Pera aí o que? Eu pensei que ele ia ficar tonto ali de, de depois de ter levado um tiro na cabeça, mas ah, como vocês puderam perceber, não foi isso que aconteceu. Ah, uh, vou tentar me aproximar sorrateiramente, então, porque. É, yeah, o que eu tinha tentado. Uh... Ei! Ei! Por que os lobos estão me atacando? Você quer levar uma flecha bomba na sua cara? Porque é assim que você leva uma flecha bomba na sua cara. Ok, yeah. Pode rugir. Um, não tem ninguém aqui. <risos> ok. Pum. Uh, Fantástico. Eu acho que isso deixou ele tonto. Não, isso não deixou ele tonto. <risos> ele tinha super armor. Ok. Eu podia utilizar aquele negócio que dá um monte de coração. Yeah. Isso é o lugar perfeito para eu fazer isso. Então, o que eu estava pensando? Eu não sei. Toma essa aqui e yeah, eu vou comer o peixe da força E vou continuar atacando ele yeah! Ok, estou pegando fogo, mas... Ok, vai ficar tonto? Não, porque eu errei completamente Olha a quantidade de dano que ele faz Com uma única pancada Ok, você tem que dar um salto pra trás nessas situações um... Quer saber? Eu acho que a coisa que mais me ajudou ali foi, em primeiro lugar, uh, atacar com um monte de flechas caindo do lugar alto. E, em segundo lugar, o fato de eu ter diversas salas Então, quer saber? Eu, eu vou deixar ele de lado aqui. Eu não preciso ficar com um arsenal imenso de coisas aqui no momento. Armas, etc. Deixar de lado. Eu, sem dúvida alguma, conseguiria derrotá-lo se eu ficasse tentando diversas vezes, mas... Para os propósitos... Sério? Para o propósito... De não ficar... Ok, eu nem tinha registrado que aquilo era um arco, mas tudo bem. Uh, para os propósitos do Let's Play, é melhor simplesmente deixar de lado... E voltar em outra ocasião. Ou simplesmente não voltar. Isso também é perfeitamente válido. Uma hora eu vou ter que me lembrar de, tipo, deletar fotos. Isso é uma coisa que é absolutamente importante. aqui Ok, vamos voltar para flechas comuns com a Forest Dweller's Ball. Sério que eu consegui errar todas as cinco flechas? Genuinamente impressionante, mas é hey, isso. Eu consigo carnibur. Oh oh oh oh oh, okay, tem uma pedra faltando. Pera aí. Será que. Ah! foi. Novamente é bom ter um estoque de borboletas e outros monstros para uh, não só fazer poções como para melhorar as armaduras. A ah, propósito, falando em fazer poções, eu poderia ter feito poções de correr rápido, etc. Só que eu não fiz isso. Tem mais um? Tem mais um. Só que é simplesmente o habitat favorito dos Linus, não na é verdade. Ok. Eu certamente posso começar com uma vantagem aqui. A propósito, eu errei um monte de uh, headshot ali. Uh, eu acho que isso é o principal, considerando a estratégia que eu utilizei para derrotá-lo. Ok. Ora... Da festa Ok Ah, uh, Dragon Ball Club Serve para esses postos. Ok Hora de recuperar tudo e, Uau, ele só me notou agora Honestamente desse jeito Oh, isso foi oh, Posso tá nele quando ele está Nessa ocasião Nessa situação, mas... Sinto que isso seria bem ruim. Ok, isso parecia que... Tinha deixado ele tonto, mas não deixou. Ok, vamos utilizar... Savage Lionel Crusher contra ele ali. Uh! Ok, passou perto. Perto demais. Oh, qual é? Nenhum desses... Foi um tiro na cabeça... Como é que isso acontece? Sinceramente, como? Olha, uma coisa notável aqui é que, tipo... A hitbox de headshot do Lionel é bem pequena. Realmente super pequena. Ou ele me notou, isso é ruim. Mas tudo bem, eu consigo acabar com ele aqui. Ok, calma. Agora é só cair. Ahn... Um... E yeah, eu vou atacar ele uma vez aqui. Então ficar longe. Ele vai tentar. Yeah, beleza. Isso é o ideal. E agora é hora de girar. Ok. E eu girei. Uh, e agora? Ele também tá girando. O que você tá fazendo? Isso não devia ter dado certo, mas deu. Ok. Hora de girar com isso aqui e fazer muito dano. Ok. Uh, como você pode perceber, o padrão de ataque dos Linus uh, se altera bastante um tipo de... Ok, Seu certo. Oh, vou simplesmente continuar atacando ele dessa maneira, porque é mais seguro. Ok. Ele vai tentar me atacar... Oh! Meu, levando um dano aqui de tudo não vai dar certo. Especialmente se eu continuar fazendo nuvens de cegueira aqui. Mas eu realmente quero acabar com ele. Ah! Eu vou resistir à tentação neste momento. Não sei se eu volto mais tarde. Não, simplesmente... Vou existir a tentação neste momento e não voltarei mais tarde. Deixa eu equipar de novo flechas normais com outro arco e vamos continuar em frente aqui até eu chegar no labirinto. A propósito, uma coisa que vale a pena mencionar é que, tipo, esse labirinto é um labirinto. O lugar é imenso Olha... Aqui. <risos> e é bem fácil você se perder dentro dele Não há dúvida sobre isso Uou! Oh, esqueletos estão por aqui Esqueletos que absolutamente podem me demolir uh, Completamente se eu não tiver cuidado Ok, eu retiro o que eu disse Porque isso é um arco e flecha Extraordinariamente fraco. Aposto, você pode sim. tomar uh, os stall Horses. se você assim desejar. Mas você não pode colocar um no estábulo. Por mais. potencialmente frustrante. que isso possa parecer. Ah, uh, eu tô começando a achar. Peraí, por que eu não tentei congelar os. Yeah, eu não con tentei congelar o Lionel porque. Uh, não tá muito certo. Mas enfim, o que eu queria dizer sobre isso é que, tipo, é super longo você chegar até o fim. Mas você pode casualmente escalar uma parede, se você assim desejar. E assim você sabe exatamente onde está o fim. Ok, nem sempre. devido à natureza do labirinto, mas. E aí, é, siga em frente no labirinto e você vai ser recompensado. Eu sei. Oh, isso aqui tem sua própria música também. Uh, ah, yeah, e a recompensa aqui é super, super boa. Oh, e tem lugares onde, tipo, você pode liberar atalhos. Uh, em certas ocasiões, tipo... Isso aqui meio que acaba sendo um mini Metroidvania, se você pensar sobre isso dessa maneira. Mas, esse lugar aqui também é cheio de paus e segredos e etc. Também costuma ser cheio de inimigos, mas eu tô vendo aproximadamente zero deles por aqui, o que não costuma ser a experiência. É, será que esse aqui simplesmente não tem nenhum? Porque, ok, o desafio é simplesmente chegar no fim. Ou será que os inimigos só aparecem realmente depois de você concluir? Sim, um... yeah, isso aqui... Oh. Simplesmente uma pedra luminosa aqui no chão. Ok. Esquisito, mas ok. Quer saber? Eu acho que isso aqui é o momento perfeito. Pra eu pegar uma poção de velocidade extra. E eu tenho uma poção de velocidade extra aqui. Não tem duração muito grande. Mas, pois é. Uh, você pode também, meio que, utilizar o radar. Pra saber pra onde você tá indo. exceto que, considerando o nível de labirinto desse lugar. Uh, é meio embaçado. Mesmo assim. Bom, eu estou perdido Completa e absolutamente Exceto que eu Cheguei No centro Peraí. Onde eu estou? Eu não sei onde eu estou Mas eu cheguei Espera aí Ok, num lugar com um baú E neste baú Nós temos flechas de gelo Ok, super simpático Uh, eu tô chegando mais perto do santuário. Agora, chegar lá... Uh, eu não sei. Mas é uh, o truque... Pra terminar esse tipo de coisa, é simplesmente... Uh, seguir uma parede até o final, pela natureza de tudo. Mas... Uh, mais divertido se eu não fizer isso. Eu posso simplesmente... Uh, se eu... Me perder absolutamente... Escalar, então... Saber pra onde eu estou indo a partir disso. Meu, nem lembro a partir de qual direção eu segui pra cá, então... Ah, yeah, quer saber? Tá na hora de escalar. Ok, isso já causa frio. Oh, porque... Ah, yeah, yeah, tá, tudo bem. Eu, basicamente, não sei se isso tá fazendo muita diferença na minha velocidade de escalar, mas... Ah, honestamente, isso aqui é bem menos alto do que eu imaginava. Mas, se eu começar a pular, eu provavelmente não vou conseguir chegar no topo. E isso, naturalmente, não vai ser algo muito bom pra ninguém. Ok? Subindo. Ok, eu acho que eu tenho o suficiente pra dar alguns saltos. Ok. E a verdade... É, sim. Sem dúvida alguma, alguns. Um, ok, vamos equipar novamente as coisas aqui e salvar o jogo aqui em cima, o que é útil provavelmente. E... Yeah. Oh! Simplesmente, será que a partir daqui a gente consegue cair ali no... ou oh! propósito, o jogo de recompensa. Por subir aqui em cima com um diamante. Uh, eu não sei qual é o valor de diamantes nesse jogo, mas. Ok. Está aqui embaixo. E para falar a verdade. Yeah. Eu acho que assim que você vê que o lugar tá cheio de gosma, etc., você sabe qual é o caminho correto. Um... Ok. Ah, huh, não sabia que dava para você atirar no olho a partir de uma direção contrária, mas tudo bem. Oh? Será que, tipo, isso acabou. Rupi dourado. Acabou ativando os inimigos? Porque eu tô escutando sons. Agora. Ok. Somente sons e nada mais além disso. Ah, uh, se eu observar aqui. Dá pra ver que eu tenho pouca ideia sobre como chegar ali dentro. Ah, será que dá pra... Será que eu tenho que apertar algum botão? Eu tenho que apertar algum botão. Yeah, eu não havia considerado isso, mas... Ok, simplesmente está desse lado aqui. É algo que me favorece, correto? Ou estou completamente errado? Ah, só na base da tentativa e erro para saber mesmo. Oh, é tão fácil se perder. É tão, tão fácil se perder. E yeah, é, isso aqui é tipo um desses desafios que te impede que você consiga quebrá-lo. Que tipo, yeah. Você não pode usar o radar para se guiar. Eu nem tinha visto o que tinha na minha frente. <risos> eu simplesmente fui pego por. Um Octorok. De surpresa. Ok? Um... Yeah, eu certamente estou indo numa direção aqui numa direção sem rumo e completamente a esbo. Um... Oh, espera um momento Eu estou de volta aqui Ok, pelo menos eu posso me guiar dessa maneira Mas eu já estou de volta a ficar perdido ali um... Será que eu consigo encontrar o caminho que me levou até aqui Bom, pra falar a verdade, é o radar Não, não posso nem dizer que o radar ajuda porque ele realmente não ajuda Mas eu passei por aqui Então Isso indica que eu estou indo pelo caminho certo Mesmo que eu tenha ido imediatamente para um beco Tipo Ter uma vaga noção De onde você está indo uh, Te guia Suficientemente Eu acho que isso aqui seria muito mais fácil de navegar Se eu tivesse o mapa E ativado a torre mas, é... Pera aí. Eu acho que eu tô sendo potencialmente boa. Tipo, será que só tem uma abertura por aqui? Isso não tem a ver com botões? Porque pode ser. Definitivamente pode ser. Especialmente considerando que eu estou escutando sons misteriosos de inimigos, sim, etc. Hum... Ok, eu estou confuso. Ah, tem como, tipo... Hum, se eu subir por aqui, nada de bom acontece. Eu não sei exatamente o que eu esperava. Meu, saca que, tipo, as barras. Da... Será que tem algo ali dentro? Yeah, tem. Tem algo ali. Hum Hum. E eu repito. Hum. E yeah, é, quer saber? Acho que eu vou tentar na base de escalar aqui novamente. Porque se eu conseguir cair ali em cima, uh, isso já vai dar uma resolvida. Eu não me lembro se eu tenho... Ou oh, sim, eu tenho coisas que recuperam uh, energia. É exatamente isso que eu precisava para escalar até aqui. E a partir daqui... E era por aqui que eu estava... Escutando sons misteriosos. Oh. Ok! Tá aí? Oh, esse lugar é excelente. Oh, você não pode mirar nesse ângulo. Ok, deixa eu subir aqui. Um... Ok, caindo. Simplesmente... Oh, dá um tiro ali. Oh! Ok. Não imaginei que eu tivesse que, individualmente, acabar com cada uma das gosmas, mas tudo bem. O importante é que a gente consegue uh, a elétrica aqui um monte. Não imaginava que um bloco de magnesis iria estar casualmente por aqui, mas... Ou... Oh! Também não imaginava que isso fosse um segredo extra e não... Uh, tipo, a maneira que você chega aqui Mas tudo bem e yeah, eu acho que dá pra você fazer isso aqui na pura tentativa e erro Mas... Oh! Eu acho que dá pra, tipo, ver a lanterna E se guiar por ela Oh! E olha só a entrada Realmente era alto como eu imaginava Mas até chegar aqui você se perde, etc. E você provavelmente abre as barras ao terminar esse lugar inteiro aqui. Ok. Ótimo. Fantástico. Bom, não imaginei que isso se qualificasse como uh, uma sidequest em si, mas... Oh! E você simplesmente ganha de graça? Ok. Certamente estou grato. E você consegue as calças de Bárbaro. Ok. Armadura de Bárbaro, eu acredito que é a melhor armadura do jogo inteiro. Porque simplesmente ah, dá, dá bônus de ataque. Bônus de ataque é bom e é bem significativo. Então é por isso que eu gosto dele. E agora dá pra eu simplesmente sair aqui reto diretamente. O que é algo bom caso eu queira explorar o lugar por aqui ainda. Coisa que eu não sei se vale a pena ou não. Bom, eu ia dizer, é, deixa eu dar uma olhada no mapa, só que... Ah, o mapa não é muito útil, pelo simples fato de eu não ter pego ele ainda. Aí ah, vocês dizem, sim, simplesmente vai direto pra torre. E eu digo, é... Ok, nada ah, pra escalar aqui, chegar nos lugares. Ou oh, eu basicamente... Estava do outro lado desse lugar aqui Tinha um penhasco imenso que eu não podia atravessar, não é? Não era isso que tinha acontecido? Eu acredito que foi isso que tinha acontecido Ah, isso aqui é uma Swift Violet, não é? Sim ah, É mesmo um saco que você tem que escalar para pegar as plantas que aumentam a sua velocidade Mas, oh uh, Eu estou vendo algo ali Oh, yeah Ok, vamos primeiro pegar os depósitos, então depois eu vou naquela árvore. Porque, tipo, conseguir encontrar aquela árvore não é nenhum desafio. Enquanto que encontrar essa aqui é meio difícil, porque não se destaca. Ok, enfim, o que há com esta árvore aqui? Porque ela está aqui... Será que tem algum segredo nesta árvore? E a resposta é definitivamente. Que ok. Ótimo, fantástico. Uh, tem alguma coisa no fim desse penhasco? É tipo, um puro penhasco. E yeah, quer saber? Isso aqui tem a cara de ser um puro penhasco. Completamente intransponível. Então, por mais que eu possa pular de um lado para o outro, teoricamente, eu não irei. Eu posso escalar até ali em cima. Peraí. Hum. Tem umas árvores ali. Ali é um lugar que pode ter um santuário também. Hum, será que vale a pena escalar até ali? Bom, se vale a pena ou não vale, não importa. Eu quero descobrir o que tem ali em cima, porque a minha curiosidade está me obrigando neste momento. Ok. Bora lá então. É hora de subir. Felizmente, isso aqui é tipo o tipo de escalada que... Não é super desafiadora nesse estágio do jogo. E tipo, você pode ir meio que lateralmente aqui. Tem umas curvas bem gentis. É quase como se eles tivessem feito isso de propósito pra você escalar aqui. Falando nisso, meu... Os testes... para terminar esse jogo provavelmente foram uma coisa impressionante. Ok, só um alce. Pensei que fosse alguma... Guardião? Guardiões. No plural. Ok. Estou um pouquinho surpreso que é isso que a gente tem aqui, mas tudo bem. Uh, algum deles está ativo? Ou oh, tá tudo de boa? Ok. Um deles está de boa. Se é outro... oh, Provavelmente, se eu seguir nesse caminho, vai ter um que... Oh, ok. Não, tem um de boa simplesmente... Uh, que não está de boa simplesmente aqui. Uh, quer saber? Eu tenho um e Flecha. E é isso que acontece se você atirar no olho de um guardião diversas vezes. Ele simplesmente não consegue lidar com a situação de maneira alguma. Então, e yeah, é, se eu continuar por aqui... Ah, será que isso aqui é um daqueles pontos? Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Espera aí. Uh, onde é que eu vejo as minhas fotos? Espera aí, onde é que eu vejo as minhas fotos? Ah, a partir daqui, certo. No álbum. Peraí, tem uma aqui... Não, não tem nenhuma numa montanha tão alta assim. Ok. Tudo bem. Posso? propósito, isso me lembra um pouquinho de uma coisa. Tipo... Eu acho que através de uma atualização aumentaram a quantidade de páginas que você podia ter de fotos. Mas eu provavelmente estou errado sobre isso. Ah, o que é aquilo? Pera aí. Isso... Isto é um acampamento de moblins? Huh. Ok. Vamos ver se eu consigo pelo menos limpar ele aqui para compensar os fracassos. Ok, primeiro acabar com os moblins azuis, porque Bocoblins azuis não cometa o mesmo erro constantemente. Uh, ah, yeah. Vamos ver se eu consigo um pouquinho de sucesso aqui. Um, Será que... Ok. E... Mas isso acertou. Ótimo. E agora está na hora. Ah, isso não foi um salto muito respeitável e agora todo mundo está atrás de mim. Mas... Ok. Ou oh, não! Meu arco não durou. Pois é, quando seu arco quebra, quando você está no ar, isso acontece. E a pior parte aqui, tipo, acho que o alerta já estava uh, plenamente alertado ali. Ok, eles não estão em alerta. Ok. Eu vou utilizar o arco de Lionel, então... E... Ok. Acaba... Com ele... Completamente... Desse jeito. Ok. Estou cansado em... Incapaz de correr. Zlingo. Ah... Peraí, o quê? Aquilo me atingiu? Ou, ou tipo, aquilo foi um ataque de lança e eu simplesmente não havia compreendido isso? Ok, eu estou tentado a utilizar flechas de... Uh, não, não completamente comuns. Mas... Eu não sei. Sério, meu? Ok. Uh... Yeah, eu vou tentar o mesmo plano uma segunda vez. O problema é que tipo eu não consigo acabar com... Um imediatamente ali. Ah... Se eu pudesse acabar com um de cada vez, seria ótimo. Ah, quer saber. Eu tenho um monte de flechas explosivas e eu vou utilizá-las. Oh, yeah! Isso... Ahn... Uh, ficou um pouquinho impossível de compreender. Peraí. Link. O que foi aquilo? Não sei o que foi aquilo, mas certamente. Ok. Ótimo. Flechas explosivas simplesmente são excelentes. Link, por que você está escalando? Por que de fato você está escalando? Ok. Flecha de gelo. É o que eu vou utilizar aqui para congelá-los. E enquanto eles estão uh, tontos ali, eu vou dar um salto aqui... Ok. Acaba com ele. Acaba com ele. Fantástico. Lá se foi o segundo. E agora, o último. Demolido completamente. Ok. Uau, isso, honestamente, foi meio que um pouquinho exagerado. E, tipo, eu não posso nem tomar vantagem das armas que eles têm. Honestamente, as armas que eles têm não são muito boas também. Ah! Talvez essa lança, tipo, durabilidade é baixa, mas talvez aquela lança, de qualquer maneira. Oh, flash de gelo. Ei, hey, compensando as flechas que eu tinha utilizado ali. Ah, uh, bom. Agora que a gente está aqui, eu posso pular ali e tentar acabar com aquele lino que existe ali embaixo, se eu não for inteligente. Ou eu posso acabar com aquele moblin que existe ali embaixo. Sendo parcialmente inteligente. Ah, ok, eu vou... Eu vou tentar acabar com aquele móvel. Tipo, a cabeça dele é imensa. Então... Fazer dano extra pode ser super simples. E, ok, pra falar a verdade, aquilo ali tava meio que funcionando como... Ok. Uh, Deixa eu continuar. Eu estou sobre. Surpre... Não! <risos> eu estou frustrado. A propósito, vendo a geleia uh, branca aqui, isso me lembra de uma coisa: se você simplesmente estiver num ambiente gelado e você jogar. Geleia de chuchu no chão. Isso vai congelar. Correto? Ou eu sou o ser humano mais errado do mundo? Ok, talvez não. Deixa eu... Ah, ah fechar de gelo, então. Isso sempre funciona. O ruim é que, tipo... Se você explodir algum... É, bom. Boomerang. lizal, Certamente... Hum aí, aquela arma... Aquela lança ainda está ali. Quer saber? Eu irei equipá-la exatamente agora. Ah, um, é, ok. Aqui, certamente, é uma montanha com combates, etc. Mas tem alguma coisa. Além disso... Uh, quer saber? Eu provavelmente não estou subindo aqui através do melhor lugar que eu poderia ter escolhido. Mas isso está me levando para cima... Uh, relativamente rapidamente Ok agora que eu estou aqui no topo uh, quer saber yeah, eu vou continuar com isso aqui tipo desde que eu não esteja em combate ativo não tem problema se o meu arco uh, explodir bom meu arco explodiu uh, para não desperdiçar os arcos bons eu vou ficar com esse então ok estou aqui em cima e eu sequer ganhei alguma coisa a escalar essa montanha, porque, para ser perfeitamente honesto, não parece. Ei, hey, aqui embaixo é... Onde o tempo está... Oh, eu estou aqui! Ok! Não era aqui que eu imaginei que eu ia estar, mas tudo bem. Um, ok, eu posso derrubar pedras aqui. Mas o que, que eu ganho com isso? Tipo, eu imagino que pelo menos uhum. uma delas uh, vai resultar num yarraha. Mas eu tenho zero certeza sobre isso, ok? Oh? E... É isso mesmo. Ok, será que eu tenho que... Ok. Ou seja, só tem que jogar uma e não todas as três. É importante... É, não ser demolido pela outra pedra ali. Isso seria desastroso. Enfim... Hum... é... Peraí, o quê? De onde é aquele Icesal ah, Eu não sei, mais Oh! Santuário! Detectado! E yeah, é, quando não tem uma tempestade de neve, certamente dá pra ver bem mais longe. É... Uh, ok, então. Hora de simplesmente ir lá. Meu, seria legal se desse pra acelerar a sua velocidade de planar. O problema é que, tipo... Sabe no Homem-Aranha da tá Insomniac que eles deixaram ele mais lento? Porque caso contrário, o Playstation 4 não ia lidar com a sua velocidade de viagem? Yeah! No Switch, eu imagino que a situação é muito, muito pior. Eu já falei isso, eu acho que eu já falei isso <risos> em algum outro episódio, mas é, tanto faz. Redundância de vez em quando. O importante é encontrar... Okay. Oh, tem um estábulo ali. Ok. Ah, santuário junto de um estábulo. Tipo, isso costuma ser um par e isso aqui não é exceção. Ok, pegar uns cogumelos por ali. Espera aí. Essa flor provavelmente pode ser utilizada para melhorar alguma armadura. Eu não sei porque eu tô falando, tipo, uh, provavelmente, etc. Uma certeza que esse tipo de coisa acaba sendo útil eventualmente para armaduras e etc. Então, é, repito, não tenho certeza do que eu estava pensando nesse aspecto, mas. E yeah, ok, chegamos aqui O Beedle está aqui Ok E o que ele está vendendo Aqui Bom, flechas uh, Ok Tem algumas Algumas criaturas ali que podem Valer a pena bastante no futuro Agora, tipo uh, Eu não queria comprar Somente uma como ele mantém isso inteiro no inventário? Bom, provavelmente da mesma maneira que o Link mantém as coisas inteira, as coisas dele inteiras no inventário dele, mas... Ah, e é, aquele sapo é realmente caro, e eu não sei por que aquele sapo é tão caro assim, mas enfim... Ei, alguém tem alguma missão aqui? Ok, sim. Ok, memórias... Viveu no meio do nada... Oh, basicamente fala uh, dos amigos dele, só que na verdade dos labirintos. Só propósito: Hip Harry uh, perdido no labirinto. Ok. O uh, que mais ele tem pra falar? Ok, Mary nas ruínas. Oh, ok. Basicamente, ele estava me falando sobre dois lugares ali. ela provavelmente foi demolida instantaneamente pelos guardiões ali, considerando a situação. Mas é. Ok. Yeah! Um Star Horse, definitivamente. Bom, isso é inconveniente. Oops. Eu não tirei a foto do Star Wars, Isso não foi algo remotamente inteligente de se fazer. Que tipo, eu sabia que era parcialmente importante. Ah, tudo bem. Linkama, aventura. Ok. Não imaginei que a conversa fosse terminar ali, mas tudo bem. Não tem ideia do que ele tá falando, mas vou dizer que sim, porque tudo bem. Oh, tá falando da Master Sword Ok, tudo bem Tranquilo De boa Deixa eu só ativar Esse santuário aqui E no próximo episódio A gente vai completá-lo